Olá a todos, vamos aqui resolver mais um probleminha de operações unitárias referente a modelo de distribuição granulométrica problema simples, só que exige um pouquinho de organização dos dados ah, o problema descreve a situação para análise granulométrica a seguir, utilize os modelos sigmoide e rrb para definir qual modelo melhor se ajusta aos dados experimentais então a gente tem aqui uma tabelinha que foi a tabelinha utilizada, Ela né, foi montada com base nos dados experimentais obtidos numa análise granulométrica, tá, uma análise de peneiras. Então, a gente tem aqui diferentes diâmetros, tá, que podem ser considerados diâmetros médios de partícula, né, seria o diâmetro entre duas peneiras e as massas retidas em cada peneira. Tá, então, quanto de material que ficou retido referente a esse diâmetro de partícula. Ah, então, aqui a gente vai precisar, na verdade, utilizar o Excel. Ah, eu já tenho aqui a resolução pronta, mas a gente vai fazer aqui uma discussão. Tá, então, aqui a gente tem os dados fornecidos no problema. Para que a gente utilize os modelos, né, e a gente vai fazer, no caso, os modelos pela forma linearizada, a gente vai precisar necessariamente determinar essa coluna aqui, a fração passante, já que a variável x do modelo representa a fração passante. Para definir a fração passante, a gente vai precisar determinar a fração retida, retida acumulada, para, então, determinar a fração passante. Para determinar a fração retida, a gente vai precisar determinar qual é a massa total que foi utilizada na análise. Ah, então, 755 gramas. A fração retida em cada peneira é a massa que fica retida na peneira dividido pelo total alimentado na análise granulométrica. Ah, então, aqui a gente faz isso para todas as, as, as linhas. Ah, obtemos aqui uma fração retida para cada linha. A fração retida acumulada... É a fração que ficou retida na peneira mais a fração que ficou retida nas peneiras de cima. mas as frações, melhor dizendo. No caso da primeira peneira, vai ser só ela. A segunda peneira vai ser a fração que ficou retida na segunda peneira mais o que ficou na primeira, que dá 0,0584. Na terceira, vai ser quanto que ficou na terceira mais quanto que ficou na segunda, mais quanto que ficou na primeira. Ou simplesmente é o retido acumulado da peneira 3, tá? mais a fração retida, melhor, a fração retida acumulada da peneira 2, mais a fração retida na peneira 3. Tá? E a gente faz isso também para todas as linhas. A fração passante é simplesmente a diferença entre a fração retida acumulada né? e 100%. Então, ficaria 1 menos XRA, me dá a fração passante. Ai, ai, Quanto que não ficou retido, ou seja, quanto que passou. A equação aqui, ó, a gente tem y, tá? log de 1 menos x sobre x, é o nosso y. Então, a gente vai precisar determinar log de 1 menos x sobre x para cada linha também. E a nossa outra variável é log de d. Tá? Então, a gente tem log de d, que representa o nosso x, né? o nosso x da, da função. Ah, então, aqui a gente tem o xp, que seria o nosso x. Então, 1 menos x dividido por x, a gente faz para cada linha, tá? com a observação de que 1 menos x é exatamente a fração retida acumulada. Tá? Mas a gente pode utilizar diretamente xra ou 1 menos xp, a gente vai chegar na mesma resposta. A gente faz, então, essa coluna. Depois, a gente faz o log desses valores. Tá? Obtém essa próxima coluna. A gente vai ignorar o último valor aqui, ó, já que a gente... Né, não, não, não existe o log de, de zero, né? Então, por isso que deu esse erro aqui. Tá? De qualquer forma, a gente tem pontos suficientes para fazer esse ajuste. Tá? Então, finalizando, a gente fecha com a coluna log de D e plota, né, insere aqui, ó. A gente insere um modelo de um gráfico de dispersão ah, nesse caso já estou com o gráfico pronto a gente adiciona adiciona dados aqui né? nesse caso eu vou excluir para a gente ver como é que ficaria a gente vai adicionar dados o x seria todos os dados dessa coluna e o y seria todos os dados de log de 1 menos x dividido por x. Ah, aqui eu já fiz a, a, o gráfico, já está ajustado aqui, não vamos perder tempo com isso. A gente traçando uma linha de tendência, a gente obtém essa equação aqui, ó, essa função, coeficiente angular, menos 2,6169, x seria o log de d, menos todo esse termo aqui, ó, p log de d50, é igual ao, ao coeficiente é, linear, que é 0, menos 0,2702. Forneceu um coeficiente de correlação altíssimo aqui, 0,997. Teve um excelente ajuste esse modelo. Fazendo para o modelo RRB, se a gente for olhar aqui a equação né, linearizada, a gente precisa obter esse termo aqui. Então, a gente vai fazer a mesma coisa, né? uma coluna de 1 sobre 1 menos x, depois uma coluna de log neperiano de 1 sobre 1 menos x, e depois o log do log de 1 sobre 1 menos x. A gente vai obter essa coluna aqui. Tá? Também é em função de neperiano de D. Ó. Então, a gente faz o mesmo procedimento. A gente adiciona, a gente faz uma, adiciona um gráfico de dispersão, né, e pede para inserir uma linha de tendência Essa linha de tendência Fornece uma equação tá, E um coeficiente de correlação Então se a gente for comparar os dois modelos né, Para esse caso específico Essa distribuição ela se ajusta melhor Ao modelo sigmoide tá. O modelo RRB é um excelente modelo A gente vai ter muita facilidade De ajustar dados né, Esse ajuste ele não está ruim Mas ele está inferior ao ajuste do modelo sigmoide, que seria o modelo que a gente provavelmente iria optar em trabalhar tá, com essa distribuição. Então aqui seria a resolução desse problema.